E eu trouxe eles de volta Cadê meus bifes? Eu trouxe os meus bifes hoje pra a gente fazer um videozinho que o Christian fez e eu achei bem divertido é de um aplicativo chamado Woody Ready e em português fica o que você prefere e vai dar duas opções pra gente muito esdrúxido, vocês e eu não sei que escolher as opções que a gente prefere só que assim, esse vídeo tem utilidade pública? Não tem nenhuma utilidade pública é só isso mesmo, então, então, confere o vídeo só <risos> a <risos> <risos> Vocês preferem achar um real ou ler um livro? Achar um real porque tá dinheiro. Gente. Achar um eu real? O um livro tem de novo, né? gente. Tem dinheiro. Então eu prefiro ler um livro. Porque né? o livro pode me fazer ficar mais né Mas, De um real e um pode, real. Pode mentir um aqui? Gente, tá na mão da falsa moralista. Seu melhor amigo acabou de pagar o maior mico na frente do pessoal da escola, o que Foi você lindo. prefere fazer, filmar e rir da cara dele ou ir ajudá-lo? Óbvio, como um amigo lindo que sou, que eu vou rir da cara dele, gente. <risos> eu não sou obrigada a ficar <risos> perto de uma tenho, não. dessa aberta fazendo essa. Gente... Eu morri. <risos> Eu, depois eu ajudo, mas não, eu vou rir. Ó, olha, que eu ajudo depois, mas o primeiro é. Eu não sei, olha, se fosse, se fosse assim uma pessoa que eu não gostasse muito, que filmou, eu ia dar na cara dessa pessoa. Eu ia rir da cara deles enquanto eu dava na cara da pessoa. Era mais ou menos isso. The next question is Você só pode ficar com um jogo. The Sims 4 ou Minecraft? Gente, é lógico que eu vou ficar com The Sims, pelo amor de Deus. Ah, eu quero Minecraft. Eu prefiro um o Minecraft. Ai, <risos> Ciane. Meu Deus! Eu não sei nem eu prefiro Pac-Man, ou né, jogo da Copa Briga naquele jogo de game preto que todo mundo tinha. A gente fez uma <risos> tendência, que de a gente devia voltar. Não pode, tem voltar. que ter ou The Sims ou Minecraft. Eu não joguei nem os dois, é isso aí. Mais populares, The Sims Você prefere ter melhores amigos imaginários sem amigos reais ou ter colegas reais, mas que são falsos como você? Eu acho que eu tenho um monte de amigo. Na vida real, que é Falsiane. É, gente. Então, não sei. Ah. Eu acho que foi só deixa, Carlos. Como assim? Eu prefiro ter amigos imaginários. Imaginários. Como é, é que eu desenho, é desenho contigo que tem amigo imaginário? Não são Foster. Não são Foster, Foster para amigos imaginários. É. Estamos aqui com o Boo, que não está mais Boo. Que não está tá mais Greg e. É o Gray? Você prefere colocar o um palito de dente na unha do pé chutar a parede pra ele entrar embaixo da unha ou enfiar uma estaca no cu e deixar lá uma semana? Tantas perguntas tem que fazer, não, né, gente? Tem, tem, tem, tem tanta coisa Olha, Eu ainda prefiro o palito de dente, viu? A cota do dólar. <risos> a mas tem tanta coisa pra... Prefiro palito de dente, gente. Desculpa. Não sei vocês. Eu também não sei. Eu <risos> Mentira! Eu prefiro palito de dente também. Palito então. de dente. Você está você? há uma semana sem comer e beber. você prefere? Comer um rato e beber urina? Ou comer uma barata e tomar catarro? Nossa, Nossa gente. gente! Rato frito deve ser muito bom. Deve ter gosto de galinha, eu prefiro o rato. É só tirar o rabinho. Como diz, minha grande amiga Glória Pires, prefiro não opinar. Tô meio confuso. Tô com a pergunta do Paulo aí na cabeça. É isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês terem vindo de novo aqui no canal pra fazer Obrigado, o povo da risada. Pode fazer eu pasta, tô na minha conta. Pode deixar Eu, eu vou três pacotes de farinha em casa, Vou <risos> né? <Bom, risos> fazer o farinha direitinho, mandar a cesta básica e tudo mais. É isso aí, meus amores. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like, porque ajuda muita gente. É isso aí. Deixe seu comentário também para eu saber o que vocês acham dessas duas biscates que vieram hoje me visitar aqui no canal. É isso. Até a próxima e... Falou!